Isto é um prémio que muito nos orgulha, desde logo porque representa a perceção dos nossos colaboradores, sobretudo após um período de fusão das duas insígnias AQUI e Le Juan Merlin, que foi um desafio grande para todos nós, mas finalmente estamos satisfeitos porque conseguimos manter um posicionamento diferencial para ambas as insígnias. Por outro lado, é um orgulho também porque tem o reconhecimento de uma instituição que muito prezamos, que é o Great Place to Work, que nos permite fazer uma comparação com outras empresas no mercado e assumir aqui uma posição distintiva ao nível do posicionamento que temos com os colaboradores. E, finalmente, o prémio também de atração de jovens talentos, que é um target muito importante para nós e para a nossa estratégia, nomeadamente tudo o que são desafios ao nível do digital, data, tecnologia, supply chain, em que temos muito interesse em fazer participar e atrair este tipo de população. Muito obrigada a todos, é um grande orgulho fazer parte deste grupo.